Você já pensou em um balão para transmitir sinais de internet? Pois essa é a base do projeto Conectar, que pretende levar a web a regiões distantes do centro do país. Saiba como isso vai funcionar na reportagem de Adriano Godoy. Esta cena é comum se você estiver numa área urbana. Mas imagine navegar na internet estando em uma área de floresta ou no campo. Para isso, é preciso infraestrutura. O governo está tentando levar a rede a diferentes regiões brasileiras por meio de balões. Os primeiros testes foram feitos no ano passado com este balão. Ele subiu junto com o equipamento de telecomunicações e assim transmitiu sinais de internet via rádio. Então o que a gente fez? A gente usou a tecnologia do balão, usou a te tecnologia de telecomunicações, juntou os dois para ver se conseguia formar um sistema que desse uma cobertura maior, que a gente pudesse chegar numa região que hoje não tem cobertura de banda larga. O balão ficou preso a um carro e foi içado a 240 metros de altura. Conseguiu transmitir sinais de internet para um raio de 30 quilômetros de distância. Muito mais do que uma torre de 60 metros, por exemplo, cujos sinais chegam a cerca de 5 quilômetros em áreas urbanas. É ver como é que a gente pode cobrir uma região que talvez com torres fosse mais caro, demorasse mais tempo, e com balão seria uma coisa mais ágil e com um custo muito menor. Agora o projeto Conectar entra na segunda fase. Vão ser feitos novos testes usando tecnologias diferentes. A ideia é verificar dois pontos. Se o balão pode ficar mais tempo no ar, sem precisar descer para reabastecimento, e se existe a possibilidade de aumentar a área de cobertura do sinal transmitido. Os novos testes também podem ser feitos com diferentes tipos de balões. É o caso dos dirigíveis e daqueles que não precisam ficar ancorados no solo.